Olá! Sejam bem-vindos de volta! E hoje nós vamos falar sobre simulação a eventos discretos. É uma introdução. É, são duas videoaulas. uma é nessa aula 8 e a outra é na próxima aula, aula 9. A primeira, ela vai fazer uma introdução de como o sistema funcionam e a outra aula vai mostrar como podemos utilizar os recursos de tabela de dados aplicados à simulação a eventos discretos. Ok? Bom, em primeiro lugar, para entender e ter mais claramente o que é o um sistema evento eventos discretos, vamos retornar a um slide que foi apresentado na aula 2 sobre tipos de simulação. Observe que os tipos de simulação, basicamente, podemos dividir em dois contextos. Um é a questão de ser determinístico, que é o estocástico, que está relacionado com a distribuição de probabilidade da variável. Uma variável que, tem um comport... que não tenha um comportamento aleatório, ou seja, um comportamento determinístico, é conhecido como uma simulação que vai ser determinística. Já se essa variável tiver um comportamento aleatório, ou seja, seguir um tipo de distribuição de probabilidade, ela é conhecida como estocástico. No caso da simulação eventos discretos, nós temos dentro do contexto estocástico. Variáveis com comportamentos que têm a distribuição de probabilidade. Logicamente que podemos ter valores que são constantes, que não, se, que não estejam submetidos a um comportamento aleatório. Uma outra questão, outro quesito que vai fazer a avaliação desses tipos de simulação está relacionado à questão do tempo. Se o tempo é uma questão fundamental ou não. Quando ele não é, quando os sistemas são independentes do tempo, que foi na questão da simulação Monte Carlo, então, falamos que é um, um sistema estático. Na simulação do Excel, para a gente ter bem claro isso, se ele é um sistema estático ou dinâmico, é como se as linhas não interferissem no, na próxima linha, quando ele é um processo estático. Então, correto? Correto. Ok? Uma linha não interfere nos valores, não existe uma acumulação, não existe uma interferência. Agora, por outro lado, quando existe uma dinâmica relacionada à evolução do tempo, dizemos que ele é uma simulação dinâmica. E essa, e essa simulação ela pode ser por evento discreto, ou seja, as variáveis sofrem variações instantes de tempos determinados. Era aquele exemplo da xícara do café. Eu só vou medir quando acontece determinados instantes. Quando eu estou colocando a água dentro da xícara, quando eu estou colocando chá dentro da xícara, tá certo? Aí é um evento que, que o tempo é analisado de forma discreta. E pode ser contínuo, quando as variáveis variam continuamente no tempo. Por exemplo, a xícara de café esfriando ao longo do tempo. Assim, o que temos é que, quando a simulação é evento discreto, o tipo de simulação é estocástico, porque as variáveis geralmente possuem comportamento aleatório, e, além disso, quando pensamos na questão do tempo, ele é dinâmico, mas estamos considerando que as, o tempo é analisado de forma discreta. É, quando, colocar, quando formos trabalhar com o problema, esses aspectos vão ficar mais claros ainda. Um outro ponto importante é o seguinte, que uh, a estrutura que a gente falou logo lá no início, para aplicação do processo de simulação, ele continua valendo aqui, ou seja, em primeiro momento eu preciso saber qual é o problema a ser solucionado, o que se pretende analisar. Num segundo momento, eu preciso entender quais são os valores de entrada que nós temos, parâmetros, variáveis e distribuição. Depois, o processamento, quais são as equações matemáticas que serão calculadas e consideradas. E, por fim, quais são os gráficos e tabelas e as possibilidades de resultados a serem desenvolvidos. Para ficar mais claro, uma situação problema, vamos apresentar aqui. Considere que é, temos um balcão, um balcão de atendimento e as pessoas chegam para serem atendidas, certo? Esse balcão de atendimento pode ser de qualquer tipo de serviço, ok? Bom, os clientes chegam, formam uma fila única e são atendidos por ordem de chegada. É, para facilitar o processo e a gente utilizar isso em simulação, vamos supor que sejam necessários exatamente 8 minutos para atender cada cliente. Além disso, vamos supor que ninguém esteja sendo atendido ou esperando para ser atendido até que chegue o primeiro cliente. É, podemos, por exemplo, simular a chegada de 80 clientes. Então, o primeiro chega, tá certo? ele logo vai ser atendido. O segundo cliente chega, poderá ser atendido ou não, dependendo da questão de ter alguém naquele momento sendo atendido. É, qual é a finalidade de aplicar a simulação nesse caso? É analisar o desempenho do sistema, ou seja, é tentar responder a seguinte pergunta, com base nos resultados, que tipos de ações podem ser desenvolvidas? Então, exatamente aqui a tabela 1 que estava sendo referida no enunciado, e vamos supor que existem três possibilidades de tempo entre chegadas. Chegou um cliente, logo em seguida pode chegar outro em cinco minutos, ou em 10 ou em 15. E as probabilidades estão apontadas aqui como 0,25, 0,50 ou 0,25. Observe que logicamente que não é exatamente, as chegadas não são exatamente em 5, 10 e 15. mas essa, esse pressuposto é feito para simplificar o problema, nesse caso, e mostrar como é feita a solução. Depois, vamos mostrar outras possibilidades de complicar um pouquinho mais esse tempo entre chegadas. Bom, então, vamos considerar que o primeiro cliente chegou e ele vai diretamente para o balcão de atendimento. Já o segundo cliente, antes dele ir para o balcão de atendimento, ele tem que ver se ele vai ter que entrar numa fila de espera, porque o cliente 1, um, por exemplo, pode estar ainda no balcão de atendimento. Isso acontece, por exemplo, se suponha que o cliente 1 um chega em 5 minutos e ele vai para o atendimento que vai demorar 8 minutos. O cliente 2 chega em 5 minutos também. Opa, o que, que vai acontecer? o batom vai estar ocupado, ele vai ter que ir para a fila de espera. Ele poderá começar a ser atendido somente em 5 mais 8, em 13 minutos, ok? E como ele chegou 5 minutos depois do primeiro cliente, ou seja, no tempo de unidade 10, ele vai precisar esperar 3 minutos. Se esse cliente 2 demorasse 10 minutos para chegar, então, ele já iria direto para o balcão de atendimento, porque o primeiro cliente chegou 5 minutos, se ele chegasse 10 minutos do primeiro cliente, ele ia chegar no tempo 15. No tempo 15, o primeiro cliente já foi atendido, porque o tempo de atendimento são de 8 minutos. Agora, vamos considerar a atividade B, que vocês vão ter que resolver a respeito dessa videoaula. Então, no caso aqui, vamos considerar que é, temos um, uma atividade de locação de veículos no aeroporto. E aí, qual será que é a eficiência dessa operação? É, então, por exemplo, se eu tiver só um atendente, qual vai ser o tamanho da fila? Se tivermos dois atendentes, então os clientes eles chegam numa van, é, na locadora, eles vêm do aeroporto, a, a van... Da locadora pega eles no aeroporto, né? E eles vão para o, o escritório dessa locadora. E eles formam uma fila para ser atendidos no balcão da locadora por ordem de chegada. É, quando o cliente se dirige para a ponta da fila, tá certo? E o que, que vai acontecer? Ele só vai receber atendimento quando o atendente estiver livre. Certo, e aí o que significa esse atendimento, preenchimento de formulários, escolha de opções de aluguel, algumas instruções, e aí ele é atendido, finaliza o atendimento dele, ele vai pegar o carro e vai partir, ok. É, é logicamente que, por exemplo, como eles estão indo por uma van e às vezes um chegou num determinado momento, imagina a correria que ia ser na hora que aquela van chegasse, né? Então, provavelmente, deve-se distribuir senhas dentro da van, conforme a pessoa for chegando até a van. Bom, depois também vamos resolver esse exemplo. Então, vamos entender um pouquinho o que é um sistema a eventos discretos. É, são eventos, certo? Que, e o que está por trás dos sistemas a eventos discretos é a questão de ter um evento. E o que é um evento? Ele é caracterizado como algo sem duração e única causa possível para as mudanças de estado. Então, por exemplo, no caso é, do, do, da situação, problema que vamos resolver aqui nessa, nesse contexto dessa aula, é a questão da chegada do cliente, é o evento, cliente chegando, certo? No caso da van, é o bloco de clientes chegando. Então, eu tenho que esse uma van que vai estar é, chegando lá na locadora com uma quantidade de, é, de clientes e o que vai acontecer é a mudança de estado certo ela ocorre num, num tempo inumerável não num tem num, numa uma quantidade de instantes de tempo não é a de infinito tá? de qualquer forma sempre a dinâmica de um sistema a eventos discretos é dirigida pela ocorrência de evento e isso acontece é, geralmente quando tem uma mudança abrupta no, no time né então por exemplo o um primeiro cliente o segundo o terceiro o quarto que é uma questão discreta ou analiso de cinco em cinco minutos o que está acontecendo sempre o, o Alguma coisa que não é, não é contínua, tá certo? Tá? E o que interessa são os elementos que vão caracterizar e que vão que, que elementos são esses? Para ficar mais claro, vamos ver essa figura aqui: todos os que tem a fonte, quem quiser ter mais informações, tá certo? E essa figura ela mostra bem a diferença, né? A simulação de eventos discretos e a simulação contínua. O que, que seria aqui a simulação de eventos discretos? O tempo, lembra que pra, essas são simulações que estão relacionadas com a questão do tempo, então elas têm uma dinâmica. Só que no caso do evento discretos ela é pautada pelo evento. Então tem o um evento A que é colocar água, tá certo? Um chá. Depois tem um outro evento que é colocar o um pacotinho de chá e depois tem um outro evento que é servir o um chá. E todos eles têm um valor de tempo associado e são eventos estanques, né? Então, vai acontecer isso em determinado momento, isso e depois esse outro é, essa outra situação. Já a simulação contínua, ela estaria, por exemplo, levando em conta a temperatura do chá inicialmente e depois o chá frio, porque essa diminuição da temperatura ela é contínua ao longo do tempo. Então, isso é o que diferencia principalmente os dois tipos, certo? E diferencia do que nós estávamos fazendo até o momento, porque antes não tinha o contexto de tempo, né? então geralmente cada, as simulações eram linhas independentes, aqui não, aqui elas vão estar, é, uma, uma, a próxima linha sempre vai considerar o um dado da linha anterior, que é isso que nós vamos fazer aqui nessa situação problema, certo? Então, Vamos pegar essa situação problema e vamos transformar numa planilha do Excel. Aqui estão o, os dados do, do problema, tá certo? Então, vejamos. É, nós temos os clientes chegando e formando uma fila, tá certo? Vamos simular a chegada de 80 clientes. Então, se nós vamos simular a chegada de 80 clientes, nós vamos fazer isso daqui, tá certo? E. Variando até preencher série e vai até o limite de 80, lembrando que nós estamos na coluna, ok? É cada cliente tem exato oito minutos para ser atendido. Então, tá aqui oito minutos. Lembre que a gente pinta de amarelo o que são os dados do problema certo. A tabela de dados, a tabela, os dados, né? É tabela de dados, a tabela, a tabela com os dados está aparecendo aqui, né? Então nós temos tempo entre chegadas, 5, 10 e 15, com as respectivas probabilidades que no total soma 1, que é exatamente o que fizemos aqui, ó: 0,25, 0,50, 0,25. Ok? Bom, e para essa tabela, devemos construir, então, a tabela PROC-V. Lembrando que na tabela pop sempre o primeiro número é zero e os demais números correspondem a, aos valores que nós temos aqui. Então, 0,25 foi o zero mais esse valor aqui, tá certo? E o 0,75, esse valor mais esse aqui, que são coisas que aprendemos no módulo anterior, ok? Então, todos os dados já estão aqui.